O repórter Isael Espíndola foi até a fazenda São João, aqui em Três Lagoas mesmo, para conhecer uma vaca que é bicampeã em uma das maiores exposições de Zebu do mundo. Três Lagoas, é destaque no cenário nacional pelo eucalipto, chegou a ganhar o título de capital da celulose. Mas quando o assunto é produção, a pecuária ainda se mostra influente em Três Lagoas. A exemplo disso, vamos conhecer dois animais bovino da raça Zebu. São duas vacas que foram premiadas na maior exposição da raça no mundo, a Expo Zebu, que é realizada em Uberaba, Minas Gerais. Uma da raça Cindy, a Glória, que foi bicampeã. A outra campeã é a Estrela, da raça Nelore Pintado. Os dois animais trazem o que há de melhor do zebu. A Glória é dócil de coloração brilhante. O animal exibe com orgulho sua linhagem de sucesso. E por falar em coloração, a vaca estrela dispensa comentário. O Nelore é todo pintado em branco e marrom. Os animais pertencem à criação do proprietário Anjo Tibéri da Fazenda São João, em Três Lagoas. Uma conquista que mostra que a criação de bovinos ainda é muito forte em nosso município e contribui para a pecuária nacional. A gente faz uma genética forçada a melhoramento mesmo, a gente hoje... E aí se fala, é inédito, fazer duas grandes campeãs nacionais, uma exposébu, que é a maior exposição do mundo de zebuínos. Fizemos a grande campeã do Nelore Pintado e a grande campeã da raça síndica, que agora é a bigrande campeã nacional e para qualquer criador é um êxito grande, é uma satisfação e a gente fica lisonjeado que a gente está contribuindo para a pecuária nacional. A raça Cindy pode ser produzida tanto para o corte quanto para a produção de leite. O Nelore dispensa comentário excelente produção de gado de corte. O anjo nos convidou para conhecer o local onde os animais campeões são tratados. Aqui tudo é controlado com seriedade. Alimentação, temperatura, para que a genética continue produzindo animais campeões. Essa essa história de conquista vem de muito tempo atrás, com a chegada do avô de Ângelo, o senhor Oreste Prata Tiberi, e sempre empregando tecnologia de ponta, focado na melhoria da genética do zebu. Então, a gente tem uma tradição na pecuária, né? Nasci aqui na fazenda, meu avô veio para cá médico, recém formado, e trouxe meu pai de colo e adquiriu essa propriedade, que é a Fazenda São João e que a gente foi criado e que que a gente trabalha até hoje. Essa é uma sucessão, né? Orestes Pratibério, meu avô, meu pai Orestes Pratibério Júnior, e toda a família hoje compõe esse trabalho já de quarta geração. Ah, sem dúvida, o intuito maior é esse. É a pecuária de corte, a cadeia final, corte e leite. E a gente prioriza isso, a gente trabalha com genética, forçando os grandes indivíduos e fazemos aqui fecundação in vitro nas principais doadoras e até clonando grandes indivíduos para que a gente possa aí contribuir com esse melhoramento genético. São duas raças diferentes. A Glória, Cindy e a Estrela do Nelore. Mas que mostra que Três Lagoas ainda cultivam uma pecuária, uma pecuária campeã e que chama a atenção do mundo. O produtor rural nos conta que são feitos negócios em outros países, na África e na América do Sul. A Fazenda São João é citada como a melhor produção de zebu do mundo. Em julho, animais elite e super elite da raça estarão aqui em Três Lagoas durante uma exposição. Temos parceiros já de Angola, já temos parceiros da Venezuela, da Colômbia. Muito, muito visitada a Exposebu com estrangeiros. Inclusive, tem grandes amigos que vão nos prestigiar aqui em julho. Nós temos leilão 21 e 22 de julho aqui em Três Lagoas. Vocês estão convidados para estarem com a gente. Vai ser um leilão de dois dias com os animais super elites na sexta e os animais também elites no sábado, porque é um leilão muito extenso. E muitos estrangeiros virão e são parceiros nossos aqui do OT. Em Três Lagoas, você vê, uma cidade que cresceu, né, que hoje tem aí o eucalipto como a grande economia, mas também tem a pecuária elite, que a gente trabalha com muito afinco para fazer o melhor zebu do mundo.